Fala pessoal, fala mecânico, fala entusiasta, fala amigo aí do canal. Estamos de volta, tá certo? Com um vídeo aqui muito especial, ansiado e esperado por muita gente. Tá certo? Mas chegamos, chegamos aqui às vias de fato para brigar, literalmente brigar aqui com essa caixa de direção do Honda Civic 2007 em diante. Ou melhor, me perdoe, 2007 em diante não, 2010 em diante. Caixa elétrica, né? Caixa hidráulica sim que é 2006, 2007 em diante, tá certo? É, mais erros à parte, estamos aqui iniciando essa atividade de reparar essa caixa de direção maravilhosa, tá? Que equipa aí os veículos da Honda, como eu disse, 2010 em diante, caixa fabricante japonesa Showa, caixa elétrica pessoal, essa caixa de direção ela tem sua característica é, de aparecer os defeitos muito recorrente, tá certo, é recorrente, embuchamento tá certo, começa aqui a bater esse lado, principalmente esse lado, começa a bater demais, então temos que proceder e fazer o embuchamento. Detalhe: esse embuchamento aqui é sob medida, tá? Eu não vendo esse embuchamento sob encomenda, pessoal, aplicar aí na sua cidade. A caixa eu recebi aqui de um nosso amigo que nos confiou essa caixa aqui de um de um estado aqui próximo ao nosso estado. Tá certo? Vem de longe. Viajou um pouquinho essa caixa. Mas. A gente recebe aí, tá? Dos, do, do, dos que estão próximos, dos que estão longe também. E aí, continuando. Essa incidência, tá certo? Do embuchamento e cremaleira. A regulagem dessa caixa, que fica aqui, ó. Nessa localização aqui, é a tampa da regulagem. Aqui embaixo tem uma mola, tem um tuchozinho que faz. É, é, é... É, que faz aqui a aproximação da cremaleira, que é o eixo que passa aqui dentro, com o sem fim, ali ó, começa aqui, ó, e ele desce, vem até aqui embaixo, tá certo? Então, aqui nessa regulagem, ela tem a finalidade de, é a parte mecânica aqui, que tem a, a finalidade de aproximar ou manter assim o, a menor folga possível entre essa peça do sem fim com o eixo. Que corre aqui dentro e aqui está a cremaleira. Aqui dentro sofre um desgaste. Esse desgaste é muito difícil de ser corrigido. É, não é em qualquer lugar, não é em qualquer região, tá certo? Não é qualquer torneiro, certo? Ou qualquer retífica que faz esse tipo de trabalho de recuperar a cremaleira, o dente da cremaleira e muito menos o sem fim, o dente do sem fim. A gente conseguiu, um pessoal, até então, é, garantindo a recuperação dessa cremaleira, dos dentes aqui. Então a gente iniciou aqui novamente esse trabalho de recuperação dessa caixa, tá certo? Trocando aqui o embuchamento, retificando aqui a cremaleira, certo? E observar se o sem-fim, na desmontagem aqui, se o sem-fim ainda se mantém íntegro a ponto de Fazermos aqui ah, o devido reparo e darmos aí a garantia de que não vai haver mais barulho, batida, aquela coisa que parece uma carroça. Imagina, um carro 2010, 2012, 2013, 2014 também está acontecendo isso. 15, tá certo? Com batida como se fosse uma carroça. Não pode, né? Não é possível. Então a gente vai começar a iniciar aqui a desmontagem. E logo na sequência dos vídeos que vai ser feito desse trabalho aqui. Esse é o primeiro dia, tá certo? Parece que tá viva, né? Mas não, caiu aqui um pouquinho. Então, esse é o primeiro dia em que a corrente começa aqui o trabalho nessa caixa de direção. Eu quero pedir aí o nosso amigo que nos viu, né? Ele sabe com quem, ele sabe é, de, de quem a gente tá falando. É, aguarde Porque esse é o primeiro dia Em que a corrente começa aqui essa, Esse trabalho de recuperar Essa caixa É uma coisa que muita gente está esperando Já tem um certo tempo Que a gente não conseguia Quem recuperar essa cremaleira Vamos testar né, para ver Vamos ver aí como que fica Nos finalmente aqui essa briga Tá certo? Então fique aí atento ao próximo vídeo No canal Tá certo? Curta Por favor Compartilhe com seus amigos, colegas, mecânicos, tá certo? E nos dá aí um comentário, um feedback positivo, se possível for, tá certo? É, aos haters, engole essa. Vamos ver se a gente consegue aqui é, atender esse nosso amigo e quem sabe outros mais que a surge apareça aí no canal, tá certo? forte abraço!